Pastor, meu irmão sem Cristo Jesus, muito obrigado por você estar aí. E antes de tudo, eu quero agradecer imensamente a cada irmão, a cada irmã que tem deixado seu like, que tem compartilhado, muito obrigado a cada irmão mesmo, de coração. Amém? Deus nos abençoe, você que ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se e liga o sininho lá no lado superior direito, para você receber as notificações todas as vezes que lançarmos novas lições, novos vídeos que sempre estamos colocando, ok? É, eu sou o professor Ronald, professor do Instituto Biológico Metanoem, e eu coloco para disposição para vocês estes slides. Basta você mandar uma mensagem no meu número de telefone, o WhatsApp, que está aí embaixo do vídeo, ok? <risos> assim você pode também usar esses slides em teu ou como um esboço no teu celular, tá? Para você ser guiado, ok? Muito bem. Vamos então para a nossa lição de hoje, lição número 3 Apocalipse, uma mensagem de Cristo para a sua igreja. Que lição maravilhosa, né, meus amados? O que que nós vamos ver né, nesta lição? Tá? Essa lição que... E nos promete muita coisa boa. Bom, vamos para o nosso textual Nosso textuário disse assim. O que dizia? O que vês, escreve -o no livro e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodicea. Apocalipse, capítulo 1, versículo 11. Na verdade, aplicada a expectativa do retorno de Cristo, deve produzir na igreja atitudes de vigilância, oração, quebrantamento, santificação na direção do Espírito Santo. Amém? Bom, nós temos aqui três objetivos. Mostrar a necessidade de arrependimento, ensinar que a promessa é para aquele que vencer e incentivar o relacionamento com o Espírito Santo. Então, o que nós vamos tentar colocar são esses pontos, tá? E você, com certeza, vai ser edificado, com certeza. Ah, nosso texto do Apocalipse, é capítulo 2, versículo 3, capítulo 2, versículo 1, e o capítulo 3, versículos 19 ao 22. Lê aí, por favor, que eu já vou para a nossa introdução. Muito bem, vamos aqui na introdução, tá? Veremos que nas mensagens às igrejas da Ásia, Cristo tem uma mensagem para a sua igreja hoje. Diante dos desafios e perigos que espreitam contra a nossa fé, devemos permanecer firmes na palavra de Deus e dependência do Espírito Santo. Meus amados, vejam. É, de uma forma geral, aqui na nossa lição hoje, né, o que que nós vamos aprender é isto. tá é, As mensagens para as igrejas da Ásia tá? e como estas mensagens se contextualizam para nós hoje. Porque a igreja do Senhor né, é uma, tá? desde o princípio. Né? E a mensagem, a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz e serve para todos os tempos. Então, nós vamos ver isso de uma forma assim maravilhosa aqui na lição. E como isto nos ajuda tá? a nos fortalecer na fé né? e a se permanecer fios na palavra de Deus e aprender a ser dependentes do Espírito Santo. Então, nós temos aqui no ponto 1 um, a missão é profética tá? e três subpontos. Por que sete igrejas da, da Ásia? Por que estas igrejas. Né? e uma advertência para os nossos dias. Então, vamos entender um pouquinho por que o Espírito Santo inspira João né, para trabalhar com essas sete igrejas, escrever para essas sete igrejas. Veja, Jesus escreve ao anjo da igreja, que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Então, veremos aqui. Portanto, na mensagem, a sete igreja, o cuidado divino com a sua igreja em todos os tempos, né? Isso é muito bonito, né? Nós vimos semanas retrasadas, nossas lições, né? Que Deus sempre gosta de estar no meio da sua igreja. Deus sempre gosta de estar no meio do seu povo, gosta de estar em comunhão. E quando o Senhor é, Jesus aqui ele vai exortar essas igrejas, né? é porque ele está com cuidado, ele quer o melhor para a sua igreja, para que ela viva de uma forma é, frutífera, de uma forma que seja relevante né, aqui na terra e também está pronto para o céu. Então, sete, lembra da semana passada? Se você não viu a lição da semana passada, por favor, Olha a lição, tá? Porque está seguindo uma sequência, né? Nós falamos, explicamos sobre o sete, aqui estamos dando só uma visão geral. O sete fala na Bíblia uh, de quê? Fala de perfeição né? e completude, tá? Ou seja, o seu número pleno, né? E também aponta a perfeição. Nós citamos vários versículos, tá? Está na lição anterior. Estas sete igrejas representam a igreja de Cristo em toda a sua história, em todo o ciclo de sua existência. Então, por isso é a completude, tá? Então, essas igrejas representam a igreja de Cristo, tá? Não importa se foi primeiro século, segundo século, terceiro século ou século XXI que estamos, tá? Estas escrituras servem para cada igreja em todos os tempos, tá? Então... Ele falando com elas, Jesus falando com elas, né, nos mostra que Deus sempre se nos tem diante de seus olhos e cuida de nós. Tá? Então, quando nós percebemos essa análise dessas igrejas né, e como o Senhor está vendo elas, como... Ela, ele vê assim lá no fundo do coração na né, alma do espírito como diz a palavra entre né a divisão da alma do espírito tá ele penetra tá? como nos mostra né que ele conhece as assim, intenções e propósitos de cada um né? então nós vamos ver é isto tá quando se fala de sete igrejas tá essa completude essa perfeição e esta a onisciência do Senhor Jesus né? e a onipresciência dele ao estar em nosso meio e conhecer a cada igreja, tanto igreja tá em questão, vou colocar assim, denominacional, em qualquer parte do mundo, quanto igreja pessoal. Deus né? conhece todas as nossas limitações, nossas fraquezas, como nossos nossas potencialidades. Por que agora estas igrejas? Por que tem que ser a igreja da Asa? Né? Então, quando Jesus mostra sua onisciência, viu nessas igrejas características presentes nas muitas igrejas locais em todo o mundo ao longo da história do povo de Deus nesta terra. Então, é, quando nós vemos cada igreja, o que nos mostra? tá? São os estados que toda igreja, seja congregacional ou pessoal, podem atravessar aqui na terra, tá? Então, essas características que vemos, né? aí você vê, por exemplo, né? uma igreja né? que está vivendo assim é... plenamente na presença de Deus. É uma igreja que não é repreendida, por exemplo. É uma igreja assim, que está em plena comunhão com o Pai. Às vezes meia fraquinha, mas tem plena comunhão com o Pai. Né? Há momentos, você vai ver em outras igrejas, onde ele é repreendida por uma situação, né? Ou nota a situação também, é repreendida né? Aí você vê o quê? Você vê a nossa pessoa, a tua pessoa, a igreja. Você, você viu, em algum momento, que você está se firme, né? A presença de Deus é muito real na tua vida, isso é fantástico. Mas tem momentos que nós também nos sentimos abalados, mais lentos no caminho, meio mornos, né? Não é assim? Nós somos humanos. Tá? Então, estas cartas nos mostram esses estados, tanto cada um, que podemos passar pessoalmente, quanto a congregação. Você a congregou numa igreja, onde é uma benção, uma maravilha em um momento, mas também na igreja tem momentos, que é meio atribulação, né? Assim, Tem momentos na igreja que, meu Deus, está difícil. É isso mesmo, tá? Porque a Igreja é composta por seres humanos. Então, estas igrejas, estas cartas para essas igrejas nos mostram características presentes nas muitas igrejas locais do mundo hoje, tá? Então, isso é muito importante perceber. Ah, veja, após tanto tempo decorrido da revelação da, da João sobre estados daquelas igrejas eu preciso sermos sensíveis à palavra de Deus que chega, que chegou até nós e à ação do Espírito. Então, é, eu preciso perceber, tá? Como eu estou me sentindo hoje? É uma pergunta, né? Como? Olha para você no espelho, né? E perceba como você está se sentindo, né? Ah, eu estou me sentindo hoje muito na comunhão de Deus, muito na presença de Deus. Nossa, hoje está um fantástico meu dia, né? Meu, meu, meu estado pessoal com Deus está uma comunhão perfeita. Ah, então eu estou me parecendo com tal igreja né? na, na no Apocalipse. Né? Agora pode ser que né? eu me veja no espelho e diga assim, se puxa vida hoje. Hoje estou devagar. Nossa, hoje estou tão fraquinho. Né? Mas estou em comunhão. Né? Ah, ainda bem, né? Ah, eu sou parecido com aquela igreja. Né? É você se vê naquela igreja, que mesmo fraquinha, mas permanece. Ou pode ocorrer, pode ocorrer que, de repente, é um dia assim que aconteceu hoje, que você se estressou com uma situação tão desafiadora, você diz assim, meu Deus do céu... Ah, não dá hoje, sei lá, se amanhã, nem sei se vou na igreja, não sei. De repente você se vê num estado de mornidão. O que que você vai fazer? Você olha no, no Apocalipse, essa igreja que está morna e veja o que o Jesus recomenda para ela. Tá? O que eu quero que você perceba é isso, tá? que cada carta... tá? É uma análise e tem seu remédio. Então, é isso que estava dizendo no nosso texto, do nosso autor, É né? preciso sermos sensíveis a essa palavra de Deus que chegou até nós e é a ação do Espírito. Decidamos sempre manter os mesmos valores de Deus. Veja, Deus apresenta seus valores. Por né? Por quê? Porque, eh, meus irmãos, minhas irmãs, tá? o que que nos movimenta na vida? O que movimenta a tua vida? O que movimenta a minha vida? São os valores. Por quê? Jesus disse em Mateus capítulo 6, tá? a, a, onde estiver o nosso tesouro, né? aí está o quê? O nosso coração. Tá vendo? O que, que é tesouro? É o valor. Então, aquilo que eu valorizo, eu amo. Se você ver um versículo a seguir, você vai ver tá que aquilo que eu amo direciona a minha vida. Porque se a senhoreia de mim e não podei servir a dois senhores, tá vendo? Então, como decidimos sempre manter o mesmo valor de Deus, tá se eu amo a Deus de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças, tá isso me leva à comunhão. Deus, tá? Quais são os valores da igreja, quais são os valores da palavra de Deus, né? E assim estaremos vigiando, estando prontos para a sua vinda. Você percebe que eu quero dizer, tá? Porque se você ama a Deus, se mantém em amor com Deus, tá? Fica leve a vida, a comunhão com Deus fica leve, porque vamos fazer tudo que vamos fazer movidos por amor, não por obrigação, nem por medo de não ir para mim perto, ok? A mensagem de Cristo, estrutura da mensagem, oportunidade de arrependimento e a promessa de Cristo. Bom, é, as mensagens das sete igrejas da Ásia são um verdadeiro raio-x na Igreja de Cristo, mostrando as características e qualidades admiráveis, mas sem esconder seus erros, de doutrinados e fracassos morais e espirituais. Veja só que coisa linda. Eu não preciso esconder de Deus as minhas fraquezas. Você não precisa esconder. É porque Deus conhece. O bom de servir esse Deus é isso. Lembra quando Deus chega no jardim? E diz: Adão, onde estás? Deus sabe onde está Adão. Ah, o que aconteceu? O que você fez? Deus sabe. Ah, mas por que Deus pergunta se Deus sabe? né é porque ele quer ouvir a minha posição, como eu estou reagindo à circunstância. Porque se eu vou reagir assumindo a minha responsabilidade, eu estou me colocando à disposição de mudanças. Mas se eu vou reagir jogando a culpa nos outros, eu não estou me abrindo para mudança, para transformação. Tá? Lamentavelmente foi o caso de Adão. Ah, o Senhor foi a mulher que tu me deste, ou seja, Deus é culpado. Né? Tu, Senhor, me deste, eu estava tudo bem aqui. Você percebe isso? Tá? Então é quando nós vemos essas cartas, nós vemos que Deus nos conhece. E é muito importante, meu irmão, minha irmã, tá? Entre no teu quarto, fecha a porta, fecha a janela e fala com Deus na comunhão, todas as tuas fraquezas. Se abra com Ele, porque Ele já conhece. Tá? Não adianta a gente tentar tampar o sol com a peneira diante de Deus, ok? Bom, ah, essas cartas, meus irmãos, elas têm uma estrutura. Todas elas têm tá? esses cinco pontos que são mostra a estrutura dessas cartas. Primeiro, revelam vários títulos e atributos de Cristo. É só você ir lendo cada uma carta e você vai ver como Jesus se apresenta. Né? É, ele mostra os atributos de Cristo. Também quando Jesus vai falar com elas, fala das qualidades encontradas. É tão bom isso, meu irmão, minha irmã. Deus sabe suas qualidades. Deus sabe que você pode. Deus sabe até onde você pode chegar. Deus tem o melhor para você. Então Deus, ele vê nossas qualidades. Não, Deus não é aquela pessoa que só fica apontando erro, erro, erro, erro, né? Não. Tá? Mas também Deus não se chora o que é sortar? É sortar é aconselhar e é chamar a atenção, mas com carinho, é, nos respeitando tá? dentro das nossas fraquezas tá? e limites. Né? Você é, que é pai, que é mãe, deve saber isso, né? Quando tem uma criança, né? É, quando o filho é bem pequeno, né? É, vamos colocar aqui sete anos, tá? Eu não posso exigir que ele carregue um saco de cimento de 50 quilos. Isso é respeitar a estrutura. tá? Então, Deus nos sorta, nos chama a atenção, né? mas ele nos conhece profundamente. Aí nos dá conselhos, mas também nos dá ordens. Por né? Porque o apóstolo Paulo, em Gálatas, disse que enquanto eu sou imaturo, Deus me dá ordens, me dá regras, tá? É Porque enquanto imaturo, diz Paulo, a criança precisa de regras. Quando ele amadurece, né, ele faz o que o pai manda, não meramente por seguir regras, mas movido pelo amor. E também, para nos motivar, tá? é, Jesus, nessas cartas, nos coloca promessas promessa ao que vencer, né? Você percebe como Deus nos trabalha? Diz assim, ó, você vai vencer, eu já tenho a bênção, tá? A, da da vitória para você, né? Quando você vencer, ó, já está o prêmio na minha mão, ao que vencer, né? Então, Deus nos motiva, tem prêmio para você, você quer vencer? Pode ir que tem prêmio, tá? oportunidade de arrependimento, ao mesmo tempo que Cristo expõe os erros, oferece em sua longa animidade, tempo para mudança, ah, isso é muito bonito da parte de Deus, é muito pai, né? Deus então é, mostra nossas fraquezas, nossas limitações, nos mostra como fazer esse processo de mudança, nos motiva pelo Espírito Santo, nos afasta pelo Espírito Santo tá? e espera um tempo para que provoque essa mudança dentro de nós, tá? Então, Apocalipse 2, 21, diz, e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. É, prostituição, meus irmãos, minhas irmãs, não é somente ato de relação sexual ilícita. Tá? Prostituição também se diz a tudo que está, é, vamos colocar assim uma palavra mais clara, ela está misturada. Tá? Ela não é pura. Né? Por exemplo, eu posso dizer assim. Né? É, combustível. É um bom exemplo de combustível. Né? Aí você coloca... o, Eu quero colocar a gasolina no meu carro. né? Quando eu coloco gasolina, né? ela começa a falhar meu carro. O né? que, que é isso? Né? Ah, esse, essa gasolina está adulterada, né? está prostituída. Tá? Já tudo está misturada, Não é puro. Tá? Então, quando aqui se fala de prostituição, tá? não somente vamos pensar um ato sexual, mas você vai pensar tá? como cada um de nós, como você, tá? e é muito importante que cada um se seu analise a si próprio, como você está é, com Deus comprometido. Tá? Você tem amado a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, ou está partido entre dois amores, né? Então, Deus nos dá tempo para nós fazermos esse análise e ele espera os frutos dignos do arrependimento. O que que é isso? Está dizendo, eu espero resultados? Você é Deus, não quer simplesmente que eu diga assim, ah, mas eu, eu, eu, me, eu me comprometo. Não, ele quer resultados. eu quero que eu você fazendo, né? Ah, Enquanto não se faz, não se tem resultados. Resultados aqui você vai colocar como algo que Deus está vendo você fazer. Fazer, desde fazer né, é, aqui um processo interno e fazer a ação. Né? Que comportamento eu preciso mudar, é isso que está dizendo. Ok? As promessas de Cristo, né, para a sua igreja, são conforto diante das lutas nesta vida e certeza da vida eterna com Cristo, desfrutando no lugar que são descritas com palavras inefáveis, né? Então, a promessa de Cristo é muito linda, né. E o apóstolo Paulo, eu acho bonita a forma que ele coloca, né, ele disse que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, né? de que o homem, do que ao homem não é lícito falar. Então, Paulo, se ele foi arrebatado ao céu, né, lá no paraíso, aí ele fica de boca aberta, uau, o que, que é isso, meu Deus! Né? E ele diz que é, ouviu palavras tá, assim indescritíveis, inefáveis, tá? de que ao homem não é lícito falar, assim, não tem como tá, expressar... né? Como é lindo, como é lindo, lindo, lindo aquilo que Deus preparou para nós. Tá? Isso, vamos ver nossa oportunidade também mais para frente, tá? É, como João descreve isso, né? Mas isso é fantástico. A mensagem do Espírito, do Espírito Santo, o outro consolador, ele reveste da dons e o Espírito Santo prepara a noiva para o arrebatamento. O Espírito Santo tem um papel vital na existência da igreja. Ele é o consolador, que nos dá poder para fazer a obra de Cristo neste mundo e, ao mesmo tempo, preparar a noiva para o arrebatamento. Tá? Então, por isso, não dá para viver sem o Espírito Santo. Tá? Um papel vital quer dizer isso. tá? Não dá para viver sem ele. Como é que eu vivo sem ele, né? sem ter o poder dele, a presença dele, a presença capacitadora para vencer este mundo. Como que a gente tem poder para se purificar se não é através do Espírito Santo? A justiça, os frutos do Espírito Santo, isso é a ação do Espírito Santo, o resultado da nossa vida que vem da ação dele. É, veja, depois da última ceia, Jesus confortou e instruiu os discípulos. Neste momento, faz a promessa de enviar outro consolador. Então, disse assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Né? O consolador, né? o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Ok? Agora, nós temos esses dois textos. Agora, vamos entender um pouquinho aqui a questão. Veja, o Espírito Santo, o Consolador, né, que o Pai enviará meu nome. Aqui eu gostaria que você pensasse um pouquinho comigo. Por quê? É. Porque por muito tempo, às vezes, nós confundimos. Eu confundi por muito tempo né, alguns textos, né, porque a gente vai aprendendo, isso é normal, é um processo de aprendizado. É? Então, é... quando eu eu eu tá quando eu lia o texto, eu dizia assim O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome né? Eu pensava que o Espírito Santo estava lá no céu né? Sentadinho num trono né? E Jesus aqui na terra Aí quando Jesus ia subir, né? aí o Espírito Santo ia vir aqui né? Esse é um pensamento meu, né? há muito tempo atrás Agora aqui vamos pensar Veja só Primeira questão, Deus é onipresente, não é? Deus se onipresente, né? onipresente é onipresente? Onipresente o quê? A onipresência é Deus presente em todos os lugares, em todos os momentos. Né? Deus, É impossível que Deus não esteja em algum lugar, mas sempre Deus está presente. Isso? Deus é onipresente. Agora, minha segunda pergunta é: O Espírito Santo é Deus? Claro, né? O Espírito Santo é Deus. Nós cremos que o Espírito Santo é a segunda ou a terceira pessoa da trindade. Ele é, é Deus, ok? Agora, vamos pensar um pouquinho. Se Deus é onipresente, o Espírito Santo é Deus, logo o que acontece? É impossível, né? logo, se Ele é Deus, se o Espírito Santo é Deus, Ele é onipresente. E se ele é onipresente um é impossível não estar presente. Você percebe? Tá? Importante isso, porque quando Jesus disse o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, Ele está falando e você vai ver em todos os textos quando você fala acerca do Espírito Santo que Ele vai vir, ou que Ele veio, tá? Ou que disseu, são é, sinônimos, tá? Da manifestação do Espírito Santo, tá? Porque como ele é Deus, o Espírito Santo é Deus, é onipresente, sempre esteve presente aqui na terra, é impossível ele não estar presente, então, nunca ele vai ficar sem estar presente, agora ele não se manifesta em alguns momentos, né? Jesus está nos apresentando uma pessoa que nós não conhecíamos, o judeu, ele conhecia o Espírito Santo como uma força, como uma capacitação. E Jesus disse não, ele é uma pessoa, né? É um ser, tá? E ele vai se manifestar. OK? Então, bem claro, até então, o Espírito Santo sempre esteve aqui na terra, porque ele é Deus, só que não se manifestava de uma forma mais pessoal, porque os judeus não estavam acostumados com isso. Logo, eles poderiam cair né, no politeísmo, querer adorar três deuses. Se não é, é somente um Deus. Tá? Três pessoas, mas um Deus. Então, agora que nós vimos isso, tá, é importante lembrar que o Espírito Santo nos foi dado quando aceitamos Jesus. Tá? Veja, quando aceitamos Jesus... Né, nós estamos vestidos da justiça de Cristo, né? Veja que em Romanos 8,16, diz assim, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E em João 1,12, diz, mas a todos quantos o receberam, né? eu aceitei Jesus, eu recebi, né? Então, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, a pessoa aceitou Jesus... O Espírito Santo, quem lhe convenceu do pecado, da justiça do juízo, e passa a habitar nela. Então, esse Espírito Santo nos dá o poder de ser feito filho de Deus. E ele testifica conosco que somos filhos de Deus. Tá? Então, o primeiro ponto é isso. Independente de outro ponto, tá? aceitou Jesus, você já tem o Espírito Santo. Agora, quando o texto diz revestir, né? diz assim, só após o revestimento de poder, os discípulos estavam prontos para serem testemunhas de Jesus. Veja o texto, diz assim, sereis até conduzidos à presença de governadores, de reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho. A eles e aos gentios. O que é a palavra testemunho? Testemunho vem do grego marturium, nesse texto aí, mas é da raiz marci isto é, mártir, tá? Ou seja, aquele que está disposto a dar a sua vida, morrer por uma causa. Então, meus irmãos, tá? Quando o Espírito Santo vem, tá? E reveste o cristão, ele tem uma ousadia, tá? De dar a sua vida por Cristo. Testemunhar aqui é mais do que simplesmente falar, testemunhar aqui é predisposição, disposição de dar a vida tá? pelo evangelho tá? diante de todos. Por isso que diz, vocês vão servir de testemunhos, vocês vão ser levados, vão ser presos. Né? Jesus está dizendo claramente isso. Tá? Então, por isso, nós precisamos do Espírito Santo, para que nós tenhamos essa ossadia, essa postura. Né? Não, eu vou, não importa qual a situação seja. Lembra da lição passada? Eu disse que eles jogavam os cristãos na arena, os leões, né? pegavam e crucificavam, queimavam os vivos. Como que eles aguentavam? Se não pelo poder do Espírito Santo, Ok. Uh, e também né, opa, voltando um pouquinho aqui atrás tá? uh, nos dá dons tá? o Espírito Santo ele reparte os dons na igreja tá? então o Espírito Santo ele sabe como é a nossa estrutura interna e ele nos distribui esses dons conforme isso porque Deus já nos fez desde o ventre da mãe com um propósito tá? uh, pode crer Deus disse a Jeremias assim, antes que tu estivesse no vento de tua mãe, eu te dei por profeta, Tá vendo? Ou seja, você tem uma chamada tá? e o Espírito Santo, né? ele pode manifestar-se em você, né? quando você recebe o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o revestimento, Tá? aí você tem ousadia para viver esse ministério esse chamado é só um chão especial tá então batido com o espírito santo o revestimento do Espírito Santo essa postura também tá para nos abrirmos no seu peito, no seu coração para receber os dons espirituais e se manifestam diante de Deus né para a glória dela amém bom o espírito santo preparar noiva para o arrebatamento em relação ao arrebatamento, o Espírito Santo tem um papel vital, de vital importância. Está preparando a igreja, guiando, santificando, capacitando, sustentando, bom, enfim, tá? operando a teoria da volta de Cristo. Então, sem o Espírito Santo, nós não temos condições de nos preparar. Nós não podemos. Temos condição de acertar no alvo. Então, preciso ser guiado pelo Espírito Santo. A própria santificação, né? se o Espírito Santo não iluminar meu entendimento, não me mostrar claramente a palavra, né? se eu não me colocar à disposição dele, eu acho que está tudo bem. Mas quando o Espírito Santo lança a luz, ele me mostra a diferença. Lembra do profeta Isaías? Quando a glória de Deus veio né? lá no templo, ele disse, ai de mim, que sou pecador. tá vendo? É isso o Espírito Santo nos ajuda, nos clareia, nos capacita a fazer a sua obra, nos sustenta, tá? Está nos preparando para a vinda de Cristo. Meus chamados nós mostramos a necessidade de arrependimento, ensinamos que a promessa é para aquele que vencer e incentivamos o relacionamento com o Espírito Santo. Deus nos abençoe, uma boa EBD para você, tá? Lembro de você deixar aqui seu like, sua curtida, ok? Tá bom? Então, é... deixa aí seu like, tá? E se você quiser os slides é só você mandar uma mensagem aí no meu celular, tá? E eu estarei enviando, tá? estou colocando num grupo separado, onde não há diálogo no grupo, é só para enviar né? essas notificações tá? materiais né? para você ser abençoado. Amém? Boa escola bíblica, até mais, Deus vos abençoe a paz do Senhor.